Cara, o melhor episódio de Loki até agora. Mas e aí, quem é o vilão de Loki? Como os quadrinhos se relacionam até aqui? Com esse final, o que podemos esperar do futuro da Marvel? Vem, que hoje eu já te mostro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Meu nome é César Vilauba e sejam bem-vindos à Revolta Nerd. Estávamos certos o tempo todo. Mas antes de qualquer coisa, este é um vídeo com análise e teorias do último episódio do Loki. Então avisando, esse vídeo terá spoilers. Recomendamos que primeiro você assista o episódio, para depois vir aqui. Esse vídeo faz parte de uma playlist, então caso você tenha chegado de paraquedas, analisamos todos os episódios da série com base nos quadrinhos. O episódio começa com a nova intro da Marvel, com diversas falas dos personagens de vários filmes diferentes. Não, não ouviu não falar. Vendo quem dança não. mais. Ele é um amigo do Posso trabalho. Fazer isso o dia todo. Espero que essa seja a intro padrão agora. É uma grande homenagem a tudo que eles já construíram. A intro acaba e mostra dois universos existindo na mesma linha temporal a linha temporal sagrada. Vemos Locke e Sylvie entrando no castelo do vilão que até então é misterioso. Oizinho. O aparecimento da senhorita Minutos pode ter deixado alguns nerds felizes. Meus parabéns. Vocês tiveram uma jornada incrivelmente longa para chegar aqui. Pois estava rolando uma teoria que ela poderia ser a verdadeira vilã da série. Seria realmente tedioso se fosse isso. Mesmo que tivesse um plot twist dela ser a vilã. Ela propõe para Sylvie e Loki dar uma linha do tempo para eles com tudo que eles desejam. A AVT pode continuar fazendo o trabalho vital dela e vocês podem viver a vida que sempre quiseram. Mas acabaria o episódio muito rápido, não é? Então os Loki seguem adiante procurando o um real vilão. Tive que resolver algumas coisas, mas tô baixando os arquivos que você precisa agora. Só que não foi isso que eu pedi. Eu sei, mas ele acha que isso vai ser mais útil. Quem? Boa leitura! Essa pequena interação entre a Ravona e a Senhorita Minutos será muito importante mais para frente no vídeo, então não se esqueça. Aqui temos estátuas dos Guardiões do Tempo com uma delas destruída. Pode dar indícios que no começo existia mais um guardião. Esse guardião poderia ser até mesmo o Tribunal Vivo, que vimos uma referência e explicamos quem é na análise do episódio anterior. Vamos deixar o link no card e na descrição caso queira assistir. Finalmente temos a aparição do Kang como em Mortos, mas aqui e nos créditos, ele é apresentado como aquele que permanece. Vamos explicar, Immortus é uma versão do Kang que se tornou um ponto fixo no tempo, ou seja, qualquer coisa que Kang faça para mudar seu futuro, resultará no Immortus. Um exemplo para entender melhor isso é a série As Visões da Raven, que mesmo ela tentando mudar o futuro, sempre acontece o que ela previu. O ator que interpreta Kang é Jonathan Majors, o cara é muito bom, está atuando cerca de 3 anos e já tem o olhar da Disney, além da série do Loki, ele estará em alguns filmes do CM. Ele ficou conhecido por seus papéis em O 7 de Chicago e Lovecraft Country. Voltando para as variantes, o Immortus explica que tudo o que ele fez foi para o bem do multiverso. Meus métodos são enganosos, mas a missão nunca foi. Sem mim, sem a AVT, tudo acaba. Ele comenta sobre outras versões dele mesmo, como o governante e o próprio conquistador. Como governante, nos quadrinhos ele é conhecido como Ramatut, que durante um tempo foi faraó do Egito antigo. E como Conquistador é assim que ele se autodenomina nos quadrinhos. E Mortis explica como tudo aconteceu entre ele e os outros Kang. Como já dissemos nos vídeos passados, existem tantos Kangs que ele mesmo até criou um conselho para apaziguar a relação entre eles. E isso é bem explicado na série com diálogo expositivo. E como nos quadrinhos, aqui a paz não durou muito tempo. E em Mortos, então, usar a Life para eliminar as outras variantes dele e criar a linha do tempo sagrada. Depois de tudo isso, ele dá as opções para os locks. Existem duas opções. Uma, vocês me matam e destroem tudo isso, e vocês não terão só um diabo, mas uma quantidade infinita. Ou, vocês dois comandam. Pera você tá assistindo até aqui, nem se inscreveu, nem curtiu? Se eu fosse você, farei isso agora mesmo. Só no Revolta Nerd você tem informação sem enrolação. Voltando para o episódio, Immortus diz que está velho demais, e que os dois Loki juntos podem fazer o trabalho dele. Mas definitivamente são vocês dois. Como Immortus não está interferindo na linha do tempo, a linha começa a se ramificar. Na hora de tomar a decisão, Sylvie acha que Immortus está mentindo e continua com o plano de matar ele. Mas Loki pensa nas consequências disso, o que resulta em uma briga entre os dois. A briga termina com a declaração de Loki para Sylvie Eu só quero que você fique bem E um beijo entre as duas variantes Algo que todos os fãs da série estavam esperando Mas convenhamos, é um tanto estranho e narcisista Duas variantes da mesma pessoa se apaixonar É quase como beijar um clone, não é? Diz aí o que você acha nos comentários O episódio termina com Sylvie matando imortos O multiverso se abrindo E Loki descobrindo que Kang está na AVT você pode pensar mais já, mas para pra pensar. Como o Kang consegue viajar no tempo, ele pode ter assumido a AVT muito antes dos Loki aparecerem por lá. Bom, agora vamos para as teorias. Vamos relembrar a parte da Ravonna e da Senhorita Minutos que dissemos lá atrás. Aqui ela obviamente está falando de Immortus. O conteúdo que Immortus preparou para Henslayer, provavelmente a história dele e suas variantes Kang, explicando tudo desde o início. Mais tarde, Ravonna tem essa interação com Mobius. Sabe o que aconteceria se não podássemos a linha do tempo? O quê? Caos. Morte. Livre-arbítrio? <risos> livre-arbítrio? Só uma pessoa tem livre-arbítrio. Aqui está no comando. Isso significa que ela pode ter ido atrás de algum Kang, ajudando a ele ter o controle da VT novamente. Algo que a Revelation faria. Revelation é uma das variantes de Ravonna Hensleyer que vemos nos quadrinhos. Falamos sobre ela no vídeo do primeiro episódio da série do Loki. Vamos deixar o link no card e na descrição caso você queira assistir. Se quiser saber mais sobre a personagem sem ler os quadrinhos, indico para vocês o vídeo que nosso parceiro Guy Conalta fez no Instagram. Lá ele conta um pouco melhor a história da personagem. Agora que temos um multiverso aberto na Marvel, podemos ter várias aparições do Kang. Queremos abordar isso em um vídeo falando mais dele e de suas identidades. Mas podemos especular que ele pode aparecer ou ser mencionado em todos os filmes da quarta fase do UCM. Não mais é isso, espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até o um próximo vídeo.